morrem Lázaro e o rico, o rico vai para lá, e ele começa a gritar, meu Deus, arruma uma gota d'água, para molhar minha língua, não tem água, tira eu daqui, ninguém daqui pode entrar aí, e nem daí sabe, o desespero é tão grande, que ele vai dizer, avisa meus familiares, apregam para eles, eles não podem vir para esse lugar, é terrível, E só uma evidência, só uma maneira de saber se você não irá para o lago ardente de fogo. Jesus diz, o tempo está cumprido, arrependei-vos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te! Esteja atento! Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.